Vamos sentar. É, alguém me perguntou, tu vai cantar? Não, nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar um corinho bem pequeno. E eu gostaria que vocês me acompanhassem. Sem violão, sem nada. As levitas aqui. E diz mais ou menos assim, ó. Isso é antigo, hein? Mais antigo que eu. Diz assim, reunidas aqui. Só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união. Algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidas aqui, só para louvar ao Senhor.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 só para louvar ao Senhor, amém? Amém, nós vamos aprender isso e, e vamos cantar em casa, canta no teu carro, tu está reunida com o Senhor o tempo todo, o Espírito Santo está contigo, eu tenho cantado esse pedacinho quando me lembro. Enfim, quero contar então para as pérolas, sejam todas bem-vindas. Todas pérolas já ou uma pérola nova aqui hoje? Pérolas novas. Oh. Estavam no chá? Sim. Estavam no chá. O chá foi uma benção, né? O chá foi um formigueiro de benção, sim. Aquilo era mulher pra, entrando e, e na metade do evento e aquilo já estava acontecendo e, já, e ela se... Deus continuava enchendo aquela casa. Foi lindo, foi benção. Então sejam muito bem-vindas. É, algumas eu já conheço, mesmo das novas, algumas já conhecem a palavra, dessas novas que estão aqui, quem não conhece a palavra ainda, quem não conhece Jesus no seu maior, na sua maior intimidade, tem alguém aqui que está conhecendo Cristo pela primeira vez, amém, muito bem-vinda querida, como é teu nome? Andréia, Andréia seja muito bem-vinda no meio dessas mulheres, e eu não sei se tu sabes, mas a Pérolas, o nome desse, desse grupo de mulheres que, que faz parte daqui desta casa, da igreja em Novomburgo, né? Porque a gente gosta de dizer que é a igreja em Novomburgo, porque a Bíblia dizia assim, ó, a igreja lá em Filipa, a igreja na casa de Lídia, a igreja. Então aqui é a igreja em Novomburgo, mas tem mais igrejas, né? Ali na esquina, Burgo Velho, enfim, no Afeganistão, a igreja de Cristo, ela tá espalhada por aí. Então, seja muito bem-vinda, Andréia, nessa igreja. E pérolas é o nome dado aqui. Eu até fiz uma brincadeira na semana passada, dizendo que eu era uma perolona, porque uma irmã passou por mim e disse, nesse meu brinco, nossa, irmã, que perolona que tu tem. Eu disse, olha, irmã, minha ostra é grande. Porque foram muitas dores até chegar aqui. E eu quero dizer para vocês, irmãs, também, que nós nunca vamos estar uma pérola pronta. Até a volta de Cristo, ele vai ter arestas, ele vai nos melhorar. Eu penso que depois que a pérola está pronta, Cristo vai dar um brilho na nossa pérola, ele está fazendo ela brilhar. Então essa caminhada até aqui, ela é muito importante. E ontem aconteceu algo extraordinário, um lapso meu também nós temos um, um grupo que se reúne e o senhor dá a direção né? de que música, de que assunto e tudo mais. E aí chegou um livro na minha mão, uns dias atrás, uma irmã com um bilhetinho, ah, que tu possa te inspirar, e até o dia da ministração achei maravilhoso, eu era um autor da minha juventude, inclusive, e eu aprendi muito com ele tem algumas controvérsias com alguns autores, mas nós todos temos até entre nós aqui, né? o nosso entendimento e tal. Achei ele meio profundo, mas eu disse, é um desafio e vamos lá. E eu gosto de preparar, quando, quando o senhor me chama para falar, eu, eu deixo para preparar desculpa, mais perto uh, da data porque eu fiz 60 anos, né? então a minha memória é complicada às vezes, então é melhor deixar para mais perto. Então eu vou fazendo um caderno e vou escrevendo, ó, e vou riscando e rabiscando, e põe um sinalzinho, e, né? mas o senhor é dono de tudo isso. Né? E aí quando eu vi aquilo no grupo, saiu o convite das pérolas, a coisa mais linda, né? opa, mas não foi isso que eu preparei tem alguma coisa equivocada aqui. E eu preparei um assunto pertinente, até mais em âmbito geral. E estava pronto, e eu gosto de exemplos, e eu gosto de trazer exemplos, para a gente poder, obrigada, André, visualizar. Mas, enfim, né, tive que virar a página daquilo. Eu e a Andréia nos ligamos, eu acho que a gente estava branca, cada uma do seu lado, né, quase surtando, né? e o dia era hoje. Eu disse, olha, Andréia, Deus é Deus e se eu estou aqui hoje, é porque Deus disse assim para mim, Regina, sem mim tu nada vai poder fazer, tu pode preparar 30, 40, 50 dias, mas em uma noite eu, o dono de tudo, posso te dar a palavra que é para levar amanhã, aí eu relaxei, né? Aí eu, eu disse para a Andréia assim, Andréia, como é bom ter bons mestres, né, que a palavra diz assim, quem é que eu ouço? A Betina até mudou meu sobrenome, porque eu sou a rainha do plágio, né? Então eu digo assim, nós estamos plagiando Cristo na nossa caminhada, não é assim? Eu dizia para as meninas, como é que tu vai sair dessa situação? Mãe, como é que eu faço? Como Cristo faria? Copia Cristo, copia o homem de Deus, copia o profeta de Deus. Então Betina hoje diz assim, mãe, eu mudei teu sobrenome. Teu sobrenome agora é Regina Mayer Kivitz-Bullion. Opa! Ela deu o sobrenome de todos aqueles maravilhosos homens de Deus que eu escuto. Então isso também Deus trouxe através dele a palavra. E aí mudou a história. E aí o título é esse, A Obra de Deus Dentro de Mim. E eu quero dizer para ti, irmã, se tu pudesse me abrir nesse momento como um livro, eu ia entender o que, que é a obra de Deus no ser humano. Da onde Deus me tirou e da onde Ele me, está me colocando hoje e ainda vai me colocar, a transformação que Ele vai fazer. Nós vamos, pode deixar aberto na primeira epístola de João, que nós vamos dar uma olhada nisso, logo adiante, na primeira epístola de João. E eu quero dizer para vocês que eu quero partir de, um, de uma frase, de um versículo que está em Gênesis, não precisa abrir, 2:18, que diz, não é bom que o homem esteja só, por isso nós estamos aqui, porque não é bom que o homem esteja só, é bom que a gente esteja congregando, conversando e andando juntas. E eu quero falar da primeira, na primeira epístola de João, que fala de João, no apóstolo João. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da vida de João. O apóstolo João, ele tinha um apelido, alguém sabe do apelido de João? Alguém sabe? Olha que interessante, o nome dele, o apelido era Filho do Trovão. Filho do Trovão, porque João tinha um caráter difícil. Ele tinha um temperamento difícil. Se ele dirigisse hoje, ele ia ser parecido com o meu marido, ele ia se incomodar muito no trânsito, e ele ia tirar fininho de todo mundo e ainda ia xingar alguns. E ainda ia me deixar né, com o coração na mão. Então ele era chamado de filho do trovão, porque ele era meio justiceiro, ele queria, não, mas fizeram isso contigo mestre, eu já vou lá resolver, Por que, que tu não chama lá que nem Elias, Jesus, e mete fogo em tudo isso, assim era João. Aí Jesus disse para ele, baixa a bola, mas eu não vim para isso, eu vim para pregar o amor, eu vim para transformar os filhos do trovão, em amor. ele era vingativo. E aqui diz a palavra que a sua convivência era muito difícil. E eu olho para mim e penso como a convivência comigo era difícil anos atrás. Porque eu também me manifestava como filha do trovão. Não porque eu estivesse certa todas as vezes que eu era confrontada ou alguém me enfrentava, porque talvez eu não quisesse mostrar a minha fragilidade. Né? Uma proteção, eu me protegia, então ficava difícil, ninguém podia me dizer nada. Lá em casa tinha um lema assim, eu sou a mais velha, pra Gina não diga nada. Era assim, era difícil a convivência comigo. Eu me identifiquei com o filho do trovão, e às vezes nós estamos na igreja e nós continuamos sendo filhas do trovão achei interessante isso porque porque o evangelho ele funciona na nossa vida como não uma teoria mas como uma transformação de vida e foi o evangelho que transformou João no apóstolo do amor, olha de onde ele saiu, ele saiu de filho do trovão ao filho amado, ao amigo amado, estimado de Cristo. Jesus conseguiu transformar todo esse caráter e toda essa balbúrdia, essa confusão de João em amor, através do evangelho do amor, que é vivo. A palavra é viva e eficaz, vamos sempre lembrar disso. O evangelho é vivo e eficaz. Quando eu estou lendo livros teóricos de aconselhamento e de mudança de, de vida e de palavras positivas, elas até podem me ajudar, mas elas não são palavras vivas, porque elas não têm o Espírito Santo. O evangelho de Cristo tem o Espírito Santo que te faz transformar. E isso não é um mérito teu, é de Cristo. O evangelho transforma a minha vida e a tua. Como eu disse, eu tinha épocas que ninguém podia falar nada para mim. Até que Cristo começou a tocar na minha vida e eu comecei a ouvir, porque ele não me forçou a nada. E nós fomos conquistadas na cruz, quando Jesus morreu na cruz, nós fomos conquistados para um objetivo, para essa mudança. O objetivo é manifestar, Deus quer manifestar o filho dele, na sua suprema riqueza na riqueza da sua graça e bondade, para conosco em Cristo Jesus. E quando isso acontece, há uma obra interior na minha vida. Sem isso acontecer, sem esse toque da cruz, se eu não passar pela cruz, sem essa suprema graça, com essa intenção de Deus, na cruz, Cristo morrendo por mim, fazendo essa transformação, eu não consigo ser transformada. Amém? A obra do Senhor que Ele faz dentro de mim, eu, eu sempre digo isso, às vezes as pessoas me perguntam, mas que obra Ele está fazendo em ti? Eu me converto todos os dias. Quanto te converteu, Regina? Hoje, eu ouvi falar aos sete anos, num culto em alemão, todo mundo já sabe, minha, minha avó me levava, mas de lá para cá, minha irmã, muito deserto, muita lama, muito um pé dentro e outro fora, muito dois fora e muita misericórdia de Deus sobre a minha vida. Estou viva pela misericórdia? Vai que eu tivesse morrido antes sem salvação? Deus é misericordioso. Ele teve esse amor tremendo na cruz por mim, ele quer dar esse amor hoje aqui para ti. Ele quer transformar nós todas, mesmo aquelas que já se acham transformadas, Deus quer transformar mais. Por que que Ele quer me transformar? Eu fiz uma lista e eu cheguei a essa conclusão assim, para que eu possa dar bons frutos. Porque se eu não dou bons frutos, para que me transformar? Sabe, tem uma historinha que diz assim, um rapaz chegou para o pastor e disse, olha pastor, o Senhor me abençoou quando eu fui para o quartel, lembra? Para que eu não fosse perseguido, para que ninguém mexesse comigo, que afinal de contas eu sou cristão, né? E hoje eu estou dando baixa do quartel, pastor, que oração maravilhosa. Ninguém descobriu que eu era crente. E o pastor disse para ele, mas eu não sabia que Deus tinha agentes secretos. Então às vezes eu sou um agente secreto, eu venho aqui, eu ouço, ouço, ouço, ouço, ouço, e ouço de novo, e venho de novo e trago a minha Bíblia e eu não dou frutos. E eu não falo para ninguém, não falo para nenhuma pessoa que eu conheço a Cristo e muito menos as pessoas conseguem ver em mim o amor transformador de Deus. Então Deus me transforma para que eu seja frutuosa, amorosa, sábia, lúcida, lúcida. Porque nas trevas eu não tenho lucidez, quando eu estou em trevas, eu não tenho lucidez. Deus me tira das trevas para um lugar de luz, porque aí eu enxergo, senão eu não enxergo. Para que eu seja misericordiosa. Quantas vezes eu não sou? Deus olha para mim, eu fui contigo e tu não és com Ele? Com ela? Como assim? Tem alguma coisa errada, Regina? E eu preciso ser carregada de Cristo. Sabe o que é ser carregada de Cristo? Lembra um dia que a Betina mostrou um, um barro e ela fez o carimbo do bonequinho de bolacha assim? Carregada de Cristo, todos os lugares preenchidos daquele molde de Cristo. Eu faço uma pergunta hoje para ti e para mim também: Quais os sinais que estão em mim que mostram o reino de Deus na minha vida? Quais os sinais que estão em mim que mostram que tem o reino na minha vida? Responde para ti. Eu respondi hoje e me assustei. Eu precisei me tornar barro. Deus trouxe essa música maravilhosa hoje para nós. Eu precisei me tornar barro. Eu precisei ser moldada por Ele para me tornar uma pessoa totalmente nova. Eu faço outra pergunta para ti. Eu trouxe uma caixa aqui. Tem dois tipos de pessoas aqui. Tem dois tipos de pessoas. Tem esta pessoa. Tem esse barro, eu fui feita do barro. Esse barro que se deixa moldar. Que Deus me aperta. Que Deus faz o que Ele quer. Ele desceu a casa do olheiro. Fez o profeta olhar. Esse sou Deus, que faça o que eu quero. Faça o que eu quero. Será que eu sou essa? Será que eu sou esse barro mole? Ele faz a forma que eu quiser. Se eu tivesse as duas mãos aqui, eu ia amassar. Não, tá bom. Ó, eu ia amassar mais. Não sei se eu sou essa. Não sei. Será que eu sou essa? Agora, eu posso ser também de barro. Eu posso ser esta aqui, eu posso ser essa aqui, às vezes o barro está duro, não perde a esperança, Deus é o oleiro, se tu não consegue amolecer esse barro, ele consegue, ele consegue, ele tem os seus meios, porque ele vai trazer a água, o amassar das suas mãos necessário na tua vida. E na minha, para que tu te torne este aqui, esse. Eu penso que Deus tem prazer quando eu já estou dessa forma aqui, ó, porque ele vai fazer comigo o que ele quiser. E ele vai dizer para mim o que ele disse hoje quando eu vinha para cá. Ele vai dizer, Léo, eu faço de ti o que eu quiser. E sem mim tu não pode fazer nada se tu te sujeitar. Te entrega para mim. Te entrega para mim. Eu quero que tu seja assim, mas não te importa, irmã, se tu tá assim. Se tu tá dura, se tu tá seca. Porque a vida te faz assim também. A vida te faz assim muitas vezes. As tribulações que tu tem passado, as dores que tu tá passando, te deixa seca. Mas eu quero ser esse barro, que o profeta vai lá, desce na casa do oleiro, e Deus diz assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel, porventura não posso eu fazer um vaso novo da tua vida? Deus diz para ti essa tarde, ele pode, e o melhor é que quando ele faz isso, ele diz assim, Nelson, aquela Nelson passou, vou fazer uma nova, eu vou fazer uma nova todos os dias, conforme o meu querer. E é por isso que tu está aqui hoje, irmã. E é por isso que Deus te trouxe aqui. Nós não temos as 350 pessoas hoje aqui, mas olha como Deus nos ama. Deus sabia que nós estaríamos aqui hoje, essa tarde, para ouvir isso. Ele sabia que cada uma de nós precisava ouvir isso e, principalmente, eu precisava ouvir isso. Por isso, ele me deu essa palavra, me deu ontem de noite, ele disse, eu vou te conduzir, porque é primeiro para mim. João tinha esse caráter difícil e era chamado de filho do trovão, porque ele ouvia, mas não transmitia para ninguém. Então ele não aprendia também. Ele não tinha convivência. Quem quer conviver com o filho do trovão? Ninguém, né? Ninguém. João começou a ouvir e a anunciar. Ele precisava ter relacionamento. Às vezes eu fico olhando para alguns irmãos na igreja que não têm relacionamento. Não tem. Vem, tem uma vida... Quieta, na sua casa, ele aprende, ele ouve. E eu fico às vezes pensando, quanto Deus quer transformar essas pessoas, se elas se deixarem transformar por Deus? Quanto Deus vai te usar? Sabe, a palavra de Deus diz assim, ide e pregai o evangelho. Eu mudei este versículo de ide para indo, entendeu? É indo porque tu entra num táxi e fala de Cristo, tu entra no cabeleireiro, vai fazer a unha, tu vai falar de Cristo, então é indo, não é id. se é id, eu saio daqui e vou lá na esquina, ide, Regina, lá na esquina e fala de Cristo, não é indo, eu estou indo, eu estou indo, e está intrínseco o reino, aquela pergunta que eu fiz, quais os sinais que estão em mim, que mostram o reino em minha vida, aí eu vou mostrar o reino, eu vou mostrar no meu trabalho, eu vou mostrar na minha casa, então, eu estou indo e pregando, indo e falando desse amor. A gente conhece muitos conceitos, tá? Os conceitos são maravilhosos. Paulo falou isso, Pedro falou aquilo, Jesus pregou, Jesus falou nas parábolas. Eu conheço os conceitos. Eu não conheço muitos versículos de cor. Não conheço. Mas eu posso dizer para vocês que eu tenho aprendido a conhecer a Cristo. A Cristo e a reconhecer quando Ele está na minha vida. E os conceitos muitas vezes nos levam a padrões, não, não são errados, mas por que, que eu não consigo passar dos conceitos, nessa mudança que Deus quer fazer dentro da minha vida, para uma vida real? Sabe por quê? Porque a gente nasce com uma fera dentro da gente, a gente tem uma fera Aquela fera que habita dentro de ti e de mim, ela não deixa Deus fazer o que ele quer fazer contigo e comigo. essa fera se manifesta, essa fera se manifesta assim ó, dentro de nós, muitas vezes diariamente. Contra os teus filhos, contra o teu marido, contra a tua vizinha, contra os teus colegas, na igreja. Principalmente aqui. A gente se manifesta uma fera. A irmã pisou fora da bola, ela não está naquilo que eu penso, eu viro uma fera. Mentira? Não, verdade. Te vira uma fera. E aí eu me pergunto assim, por que é que eu, que amo tanto as pessoas que estão perto de mim, eu viro essa fera e machuco esses corações sendo essa fera? que não me deixo domar por Cristo. Essa é a obra que Deus quer fazer dentro de mim, Ele precisa domar, Deus quer domar essa fera. Ele não precisa, quem precisa sou eu, na verdade, eu preciso que Ele faça isso na minha vida, para que eu saia daquela condição de João, filho do trovão, para aquele homem amoroso, para aquela mulher amorosa, cheia de amor, cheia do amor de Deus. Mas é uma transformação, minha irmã, que tu não vai fazer sozinha. É Cristo que vai fazer. Se Ele não fizer, ninguém mais vai fazer. Tu vai te debater querendo fazer sozinha e não vai conseguir. Eu fico pensando, que obra linda que Deus fez em João, que Ele faça essa obra na minha vida. Às vezes eu estou preocupada em pregar para minha família, para algumas irmãs que ainda não se converteram, que a família está pela metade e... Deus, não quero pregar para elas. Prega tu para elas, Que a obra é tua. Transforma a minha vida, tira essa fera daqui. Me transforma numa irmã de amor, numa filha amorosa, numa mãe, sogra, irmã, amiga, prima. Irmã na igreja, amorosa, me transforma com todo o teu amor. Isso é pregar a palavra. Gostaria de chegar num lugar e as pessoas dizem, nossa a Regina tem uma coisa diferente. E daqui a um pouco elas vão descobrir que é o amor de Deus. Sem a gente precisar falar uma palavra. Mas esse poder de transformação, ele só vem do evangelho. Do evangelho de Cristo. E eu te convido a viver esse evangelho, eu te convido a te entregar para viver verdadeiramente esse evangelho, cada dia na tua vida. Só assim essa fera vai ser domada, ela não vai embora né, ela vai mudar o seu comportamento. O Senhor vai mudar isso, mas isso tem a ver com a luz. Eu fiquei pensando, eu vivi em trevas muito tempo e eu tentei, com um pé dentro e outro fora, me deixar mudar, mas quando tu está em trevas, não acontece mudança nenhuma na tua vida, porque tu não enxerga, porque tu tropeça, porque tu machuca, porque tu não enxerga, tu é machucada, porque não te enxergam também, porque está nas trevas, apaga a luz do teu quarto, sai caminhando, conhece o roteiro já, eu conheço o roteiro do meu quarto, mas eu bati o pé ontem à noite, depois que apaguei a luz, porque estava escuro, eu me atrapalhei. Eu preciso sair das trevas, eu preciso dar esse passo em direção à luz, porque aí o Senhor vai fazer uma obra dentro da minha vida, enquanto em trevas eu tomo decisões erradas, eu escolho a pessoa errada para a minha vida? Ou só aconteceu comigo isso? Mas só comigo, né? E aí eu me machuco escolhendo errado. Aí eu tenho critérios errados quando eu estou nas trevas. Na luz eu tenho os critérios do evangelho. Os critérios que foram ditados pelo Pai. E que Cristo nos entregou aqui no ministério, quando esteve aqui na terra. E falou e deixou esse recado de geração em geração. E é vivo e é eficaz e não muda, é igual como foi lá atrás e continua. Então se eu saio dessas trevas e eu estou na luz, aí o Senhor vai fazer acontecer quando eu me dispor também a viver em amor, essa mudança, ela vai acontecer. E viver na luz é viver em Cristo. E aí tudo se ilumina na minha vida, na tua. E também, quando tu está na luz, tem algo interessante, porque tu sabe em quem tu pode confiar. Porque quando tu está em trevas, tu não sabe em quem tu vai confiar. que tu não enxerga verdadeiramente as coisas, as pessoas, mas o Senhor na luz te dá discernimento e ele diz vai por aqui, vai por ali. Eu achei interessante um exemplo que um pastor deu numa pregação, ele disse que encontrou uma moça de 16, 17 anos numa pregação, depois de uma pregação disse, ai pastor, eu queria lhe perguntar uma coisa, sabe, eu não sei se eu fico ou não com meu namorado, que eu fui comprar um sapato e ele disse para mim, não compra. Daí ela disse, não, eu vou comprar, eu gostei do sapato, estou comprando com o meu dinheiro e é o meu gosto. Não, tu não vai comprar, porque eu não quero que tu use esse sapato. Não, mas eu vou comprar. E quando eu comprei, eu apanhei dele no shopping. É uma, uma historinha meia boba assim, mas presta bem atenção. Ela é bem profunda. E aí, pastor? O que, que o senhor acha que eu deveria fazer nesse namoro <risos> com esse namoro? Aí ele disse: eu acho que já foi tarde, né? Então tu diz para ele: boa tarde, meu ex-amor, né? Não, mas eu não posso porque eu amo ele. Então às vezes a gente pergunta e quer ouvir o que tu quer ouvir, o que tu quer ficar ali. Isso é para mim. Eu fiquei muito tempo ali sabe? Inlúcida, eu gosto dessa palavra, eu acho que fui eu que inventei, porque eu acho que ela não existe. A vai ser lúcida, eu fui inlúcida, muito tempo. E eu queria ouvir aquilo que estava conveniente para mim, e ali ficou. E muitos anos, aí ele disse para ela, olha, se ele te bateu, por causa de então casa com ele, por causa de um par de sapato, ele vai te bater de manhã, de tarde, de noite, o resto da tua vida, se tu casar com ele. E passaram-se muitos anos e ele foi para o Nordeste pregar e veio uma senhorinha acabada. Acabada. Pastor, o senhor lembra de mim? Não, como é que ele vai lembrar, né? Eu sou aquela, mais nova que ele, hein? Aquela moça do sapato e assim. Como? Aquela que o senhor disse para eu não casar. E ela casou e ela teve quatro filhos. E ela apanhava quase todos os dias e ali ela ficou. Mas a gente não está aqui para julgar essa, essa, essa vida. Eu trouxe esse exemplo pelo seguinte, ó. quando eu estou em trevas, eu não sei tomar decisões. Essa menina não estava na luz. Se ela está lúcida, se ela tem Cristo, se ela conhece o Evangelho, provavelmente nem namorar o cara ela ia. Provavelmente não. Então isso serve para mim, serve para quem estiver passando ou passou por isso. A gente toma decisões nas trevas, às vezes, não digo que são irreversíveis, Elas, enquanto viva, enquanto eu quiser, enquanto Deus existir, esse barro, enquanto existir, minha amiga, minha irmã, esse barro duro, enquanto eu viver, o Senhor pode mudar isso. Tomara que ele tenha mudado essa senhora lá e tenha acalentado e ela tenha encontrado depois desses anos todos. Mas ela se deixou sofrer, ela deixou alguém decidir pela vida dela, algo que ela deveria decidir se estivesse na luz. E quando eu não estou na luz, eu me dei conta de uma coisa, as pessoas me machucam e eu, eu deixo. E quando eu estou com Cristo, quando Ele me transforma, é bem difícil alguém me machucar, porque eu até posso até apanhar, né? mas vai ser uma vez só, porque vai me pegar de surpresa, porque eu estou lúcida, e porque eu tenho Cristo e porque eu tenho a bandeira de Cristo sobre a minha vida. E Ele disse para mim, eu não vou te livrar das tribulações, mas eu vou andar contigo até a consumação dos séculos, eu estou contigo, levanta a cabeça, não te entrega, não deixa ninguém, ele vai dizer na luz para mim, Regina não deixa mais ninguém tomar as decisões que tu tem que tomar na tua vida, a saber o que serve e o que não serve, não te contenta com pouco, porque eu sou tudo, eu sou tudo, eu quero ser tudo na tua vida, eu quero transformar a tua vida, eu quero te fazer transbordar a tua vida. Eu não quero que tu te contente com pouco de alguém decidir as coisas na tua vida. Mas essa é a decisão, assim. Quando eu estou nas trevas, eu não enxergo. Eu estou batendo nessa palavra, porque o Senhor está me falando para falar sobre isso. Porque às vezes eu estou, sabe... Eu não sei se vou para cá ou vou para lá e eu preciso de coragem. Eu digo para ti, minha irmã, hoje Deus quer te encorajar a sair das trevas que só ele e tu conhece no teu coração. Às vezes a gente olha para uma irmã e nem sabe o que ela está passando, porque ela não conta, porque ela não, ela não confia. Às vezes ela, é bom não confiar mesmo, porque às vezes a gente não é confiável, porque a gente não tem... Essa luz toda para mostrar essa transformação toda que o senhor quer fazer e o senhor quer fazer essa transformação na minha vida e na tua para dizer uma coisa muito importante para ti André que está chegando hoje que tu é preciosa tu é preciosa para Deus quando ele olha para mim para ti ele não olha para esse barro seco ele já olha como um diamante que pode ser lapidado e vai lapidando e vai melhorando. É assim que ele, ele não me vê como eu me vejo. Graças a Deus, né? Graças a Deus que ele me vê com seus olhos de amor e com seus olhos de transformação na minha vida. Ele me tira de um lugar, num lamaçal, e ele me leva para um lugar de luz. E eu tive que aprender, eu tive que aprender a me deixar ser amada por Cristo, isso é muito importante, te deixa ser amada, te deixa ser amada pela tua irmã que está sentada do teu lado, sabe, te deixa ser amada, eu sei que tu ama ela, mas te deixa ser abraçada e amada por ela, isso é muito importante as nossas relações. Olha, olha João, João se tornou o filho do trovão, ele começou, nós vamos ler juntos, está todo mundo aberto em primeira epístola de João, vamos ler, a transformação de João foi essa. Ó. Então eu vou ler aqui primeira João 1, 5, olha João depois de, de falar, porque ele só ouvia e fazia aquela esculhambação toda, né? De querer fazer justiça com as próprias mãos, botar fogo, ir na frente, Jesus disse, epa lá, até que caiu a ficha de João. E ele disse assim, ora, a mensagem que da parte dele, da parte de quem? De Cristo, temos ouvido e vos anunciamos, é esta, disse João. Começou a falar para as pessoas, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. É um tesouro, esses três versículos para mim eles são um tesouro. Eu te convido a meditar ele em casa, essa passagem de João anunciando essa luz, essa transformação. Então Deus está te chamando, chamando a mim, chamando a ti para a luz, para tu sair do teu desespero. E quando eu caminhei para a luz, aconteceu uma coisa muito interessante eu vi que eu estava me afogando num copo d'água e quando tu está em trevas, esse copo d'água é um oceano e quando tu sai de lá, tu olha que acende a luz, nossa é só um copo d'água, é isso que Cristo quer dizer para ti hoje, que ele vai fazer tu enxergar, que não é um oceano, é só um copo d'água e ele vai te tirar de lá e tu não vai te afogar mais, Sabe, eu vejo assim que muitas conhecem de nós, muitas conhecem o evangelho, me dei conta disso, eu também. Mas a gente às vezes tem comunhão com as trevas. E se eu tenho comunhão com as trevas, eu estou mentindo, então eu não estou na luz, como João está dizendo. Eu preciso andar na luz e sair das trevas. O Senhor levou um tempo, a misericórdia dEle foi muito grande sobre a minha vida. Ele levou um tempo grande gente, mas grande. Por culpa minha, por querer ficar com um pé dentro e outro fora. Até que nós dois decidimos, eu e o senhor, Zé Fini, basta Regina. Né? Acabou, agora é os dois pé dentro. E eu estou tão feliz por isso, porque eu quero dizer para vocês, não tem volta. Não tem volta. E eu peço a Deus todos os dias, não me deixa voltar, porque sozinho eu vou voltar porque sozinha a gente vai para a carne, mas Ele está ali, Ele é meu refúgio, Ele é a minha água tranquila, Ele é o meu oceano, que eu não vou me afogar, Ele é uma água tranquila, eu peço a Ele todos os dias, fica perto de mim, segura na minha mão Senhor, não me deixe embora mais daqui, porque eu não tenho garantia nenhuma que eu não vá voltar. Eu tenho só a garantia do amor de Cristo, eu tenho a garantia do evangelho. Ontem, quando aconteceu essa mudança de planos de pregação, que a gente também nem se assustou, né, Andréia? Nós não ficamos assustados. Eu acho que ela estava branca, mais ou menos, e eu branca. Mas aí o Senhor me acalmou de tal forma, sabe por quê? Porque assim, ó, eu falei para o meu marido hoje de manhã na meditação, Sabe por que, que as coisas às vezes são mais tranquilas? Porque a gente tem caminhada com Cristo, a gente está caminhando com Ele. O que, que eu estou ouvindo? Quem eu estou ouvindo? Com quem eu estou andando? Então todos os dias eu ouço a voz do Senhor, de alguém por alguém, numa pregação, no rádio, na TV, na igreja, enfim, com as minhas irmãs, eu estou ouvindo o que Deus tem feito na vida da Ju, o que Deus tem feito na vida da Léo, eu estou ouvindo isso. Então, quando há uma mudança de planos que nem de ontem para cá nesse assunto, nem me pega tanto de surpresa, porque Ele disse para mim: "Sem mim, tu não pode fazer nada, Regina. Sem mim, nada tu vai poder fazer. Então, eu conto com Ele. Hoje eu pude dizer realmente para Ele. Ontem de noite, aí, que tu vai fazer o quê agora? que que é que tu vai fazer? Mas eu tinha certeza que ele ia fazer. E aí ele disse para mim, abre o teu coração, abre como um livro, deixa as pessoas leem, deixa elas lerem o que tem ali que eu fiz na tua vida, não tenha vergonha disso, tenha orgulho disso, de onde ele me tirou e de onde ele está me levando. Então quando quando na luz eu tomo, então, toma isso para ti, minha irmã. Na luz tu vai tomar decisões lúcidas. Dá o, presta atenção nessa frase. Dá o direito de Deus ser o teu Deus. Dá o direito dele ser o teu Deus. Dá essa oportunidade para ele. Quando isso acontece, sai da frente. Eu queria dizer assim. Para ti, irmã, que também está nessa caminhada, tempo, faz as pazes contigo hoje, sabe? Faz as pazes contigo, às vezes eu tenho que fazer as pazes comigo, porque eu me cobro muito, muitas coisas e isso me deixa muito angustiada e ansiosa e não é assim que Deus quer me ver. Essa transformação, ela é amorosa, ela é dolorida também, mas assim, no momento que às vezes que dói, lembra que nós falamos na outra administração, crescer dói, mas é bom crescer. Gente, quando eu tinha 30 anos, eu imaginava, Senhor, quando eu tiver 60, será que eu vou ai, morrer de, de sei lá do que, será que eu vou me aceitar quando eu tiver 60 anos? Eu quero dizer para vocês, claro que tem sinais, o corpo não é mais o mesmo, eu tenho dores, a Ju me ajudou muito, eu te amo, a Ju me deu uns exercícios, eu estou ficando ótima. Tô, né, Ju? A Ju me passou uns exercícios, uns alongamentos, eu estou melhorando, mas como é bom chegar com Cristo aos 60 anos de idade. E poder, eu, eu dizia, eu tinha um sonho, eu dizia assim, Senhor, eu quero morrer de boa velhice. De boa velhice, que nem o rei Davi. Davi estava no leito de morte, ainda assim eles vinham pedir conselho para ele. Eu não sei que dores ele tinha, mas ele devia ter dores também, né? Bursite, artrose, artrite, aquela... Eu tenho essas dores, eu não murmuro, eu não tenho murmurado, Senhor. elas estão aí, eu não fiz minha parte também, eu estou um pouco relaxada com isso. Agora comecei a caprichar. Mas eu tô tão feliz que eu cheguei aos 60 anos. Assim olhando para Cristo. E ele dizia: "Regina, vem. Não tira os olhos dos meus olhos. Vem para mim. Não tira os olhos, porque se tu não tirar os olhos de mim, tu vai ver a maravilha que eu vou fazer dentro da tua vida." Tu vai ser frutuosa, tu vai dar fruto, tu vai ser amorosa com os teus, tu vai ser amorosa onde tu andares, não tire os olhos dos meus olhos. E ele passa pela lógica humana, porque na lógica humana às vezes eu não consigo bons resultados, graças a Deus que ele não entra na minha lógica. Eu podia dizer para ti, poderia dizer hoje assim, aquela música que eu cantei lá semana passada, deixa Jesus encher tua vida com o seu Espírito e o seu amor. João, o filho do trovão, <risos> deixou, permitiu. Amém. Era? Canto, canto, já vou cantar. Vamos cantar um pedacinho. Vou cantar? Depois vou cantar um pedacinho. E viver na luz é viver em Cristo. E aí, quando a gente vive em Cristo, tudo se ilumina. Quando está tudo iluminado, então as nossas decisões, elas ficam, guarda isso, mais precisas. Nós vamos ter dificuldade, sim, nós vamos ter muita dificuldade, mas Cristo vai estar conosco. Para encerrar, eu quero fazer uma pergunta para ti, para tu responder para dentro do teu coração. Afinal, de contas, o que realmente Deus faz dentro de ti? O que que ele pode fazer dentro de ti? Afinal de contas, que obra é essa que Deus quer fazer dentro de mim? Vamos abrir todas, 2 Coríntios 5, 17. A gente vai fazer um orar ler. Amém? Achado está. Então, 2 Coríntios 5:17. E assim, e assim se, alguém Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. As, coisas já As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Essa é a obra. Essa é a obra que Cristo quer fazer. A velha Regina, ela está lá atrás. Ela morreu. Ela ressuscitou em Cristo. Eu ressuscito na cruz todos os dias. Então quando te perguntarem quando que tu te converteu, hoje. Hoje o Senhor quer converter o meu caminho todos os dias. Ele quer dar esse prumo todos os dias para que eu tire o meu olhar de onde eu estou. Fora da luz e olhe para a cruz ali está a luz, por o evangelho de Cristo, então é isso que as coisas velhas passaram, a velha Regina passou, eu sou nova criatura em Cristo Jesus e eu não consigo ser uma nova criatura fora de Cristo Jesus. Vamos abrir Isaías 43, 25, para encerrar. Olha o que Deus está dizendo para mim e para ti, nesta tarde. Isso é uma promessa linda. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Amém. Esse é o Deus que a gente serve. Ele vai deixar para trás. Ele vai fazer tudo novo. Sabe, Deus decidiu ser amado por mim. Deus, olha só que, que frase linda essa. Deus decidiu ser amado por mim em ti. No meu próximo. Deus decidiu que eu amo ele quando eu te amo, Léo quando eu estou te amando. Ele decidiu ser amado assim, que coisa linda isso, quando eu amo o meu próximo, Deus está se sentindo amado. E eu quero deixar uma frase para vocês, do que que eu penso de tudo isso que Deus está fazendo na minha vida hoje, Ele me trouxe até aqui, Ele me mostrou o que Ele está fazendo na vida das minhas irmãs, me mostrou o que ele está fazendo na minha, as decisões novas que eu tenho tomado em plena luz, porque são decisões claras, decisões de amor, decisões de vida, decisões de saúde, física, mental, emocional para a minha vida. Ele, deci ele decidiu me mostrar isso, porque na verdade ele está me preparando, para voltar para casa. Deus está nos preparando, porque assim como a gente está, não dá para passar, porque é a cruz que vai passar e se eu não estiver na cruz, eu não passo junto, Tudo aqueles meus apetrechos não vão passar, eu tenho que morrer naquela cruz. Então ele está fazendo essa obra dentro de mim, para me vo fazer voltar para casa que é junto do Pai. Amém? Vamos cantar aquela música?